Vamos passar a apresentação. Bom dia, obrigado a todos pela sua presença aqui. Começamos a sessão do Lacnog, um grupo de operadores de rede da América Latina e Caribe. Uma, essa é a associação. Vamos explicar então a vocês o que é durante esta sequência. Marcela Biscay e eu somos os presidentes uh, de um dos grupos de trabalho do, LAC, do LACNO, que é o Grupo IOT. E vou mencionar a, a vocês quais será o nosso objetivo nas, e as tarefas que faremos neste ano e no ano que vem. Em primeiro lugar, nosso grupo está orientado a realizar ações de conscientização, evangelização e capacitação, sempre dentro da, do tema IOT orientado a operadores de rede e também de ISP esse é o objetivo final então do LACNOG para isso no ano passado criamos uma série de conferências chamada por que os operadores de rede devem considerar o tráfego de IOT devido ao aqui na nossa opinião o tráfego de OT é, com, é completamente diferente do tráfego normal que circula pela internet achamos que os operadores devem ter pelo menos algum tipo de informação sobre como esse tráfego afetaria suas redes e suas operações no primeiro que vimos a primeira conferência que já é, demos em Santa Cruz trouxemos um caso de estudo e foi como a implementação da indústria 4.0 impacta uma, uma planta de processos, onde tanto a parte de IT, como, de, de IT como de OT não tinham conhecimentos e capacidades para instalar IoT. Esse foi o nosso primeiro trabalho. Com certeza vamos continuar fazendo isso com outros casos de estudo, por exemplo, Smart Grid, Smart City, Smart Agriculture e todas as tecnologias Smart que estão baseadas em IoT e, portanto, o tráfego de IoT vai impactar os operadores desse tipo de tecnologias. Vamos, agora, falando sobre as nossas atividades, Bom, a nossa ideia é fazer essas, essas algumas conferências, essa do tráfego é uma delas, os fóruns e mesas de trabalho serão implementados nos diferentes LACNIC e LACNOG, face a face para aqueles que estão interessados na questão do, tudo, em tudo que tem a ver com IOT. Faremos também alguns eh, webinars virtuais, de acordo com o patrocínio do LACNOG e dentro das da, atividades da organização. Também pensamos em fazer um seminário um pouco mais longo, talvez onde possamos ensinar ou capacitar os operadores que queiram, em, em alguns os LACNIC ou LACNIC, é, aprender mais sobre os, é, os procedimentos e os processos é, usados para essas atividades de OT. E também vamos, vamos, acrescentamos os podcasts com uma nova atividade do LACNOG, que, tem, que são atividades com pequenas, breves atividades ou pequenos segmentos com, de, que apresentam discussões entre pares que duram poucos minutos. E são é, áudio. Esta seria a participação que o grupo de OT terá nos no LACNOG. Vocês têm os nossos dados aí, meus e da Marcela. Se quiserem nos escrever, por favor, mandem suas consultas a esses e-mails. Assim podemos levar adiante os nossos objetivos. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada, Gustavo. Agora, agora vamos continuar com a apresentação de Elias Solis. Eu convido a subir aqui para apresentar ao grupo de trabalho sobre aceitação.